Nós somos um partido de valores, de princípios. Nós queremos chegar ao poder não para ter benefícios próprios. Nós queremos ser o um exemplo... Quando a gente começou esse projeto, a gente sempre disse isso, isso é para as próximas gerações, não vai ser para a gente. E a gente não imaginava que agora, em 2018, a gente tivesse uma oportunidade única como a gente tem, de colocar o Brasil no trilho do crescimento. O Brasil é um país muito rico, só depende de nós, a gente tem que tirar o governo para que ele pare de nos atrapalhar. Ele tem que nos dar a saúde, a educação e a segurança e ponto. Agora a gente tem essa chance única de mudança, mas a mudança só será feita com vocês. Vamos para o 30 então, todo mundo, e vamos mudar o Brasil, só depende de nós. O novo ele vem para isso, ele vem para transformar o Estado e desintoxicar o ambiente, nós queremos transformar Minas no melhor estado para se empreender no Brasil. Essa é a nossa tarefa. A minha luta vai ser contra privilégio. Um lugar é farra com o dinheiro que nós pagamos com tanto sacrifício. E no outro lugar é gente ralando demais para poder pagar esses impostos. Não é um país assim que vai dar certo. Para fazer essa mudança, só existe um caminho. O novo uhum. chega de esquema, mude o sistema. Agora é hora do SEMA. Chega de bolo, chega de Para Minas começar de novo, Romeu Zema, 30, Partido Novo.